imaginar essa lousa sendo o verbo, né? Vamos imaginar que essa parte branca seja o verbo. O verbo é o geral. Então a Bíblia diz que fora disso aqui, nada existe. Agora, comecinho, de, comecinho do, de João, né? Fora do verbo, nada foi feito. Quando diz disse em Hebreus As coisas vistas procederam das não vistas Significa que as não vistas Estão todas aqui Então o verbo é uma Infinita manifestação de Não vistas Então aqui são infinitas manifestações tá? Coisas não vistas não tem jeito, não tem jeito de um ser descobrir um ponto dessa verdade de onde ele está, sem descobrir que esse ponto isso não é, não tem jeito de acontecer isso, eu quero dizer o seguinte não tem jeito de uma pessoa se iluminar sem perceber que ela não é a única iluminada do planeta tá existe o seguinte quando a pessoa descobrir que esse ponto negro aqui que ela treva, ela é luz, ela é o verbo ela descobriu a verdade universal quando ela vai propagar isso para os outros, não é porque ela vai propagar para os outros porque os outros estão todos nas, nas trevas se todos estivessem nas trevas não, não, não, não, não teria sentido em propagar, propagar a mensagem a facilidade do estudo que as pessoas acham que é um, um bicho de sete cabeças é exatamente porque é ao contrário disso que acontece quando eu tive a experiência eu descobri que a luz era o meu ser, e todos os seres que estão no planeta são a luz. Então, por isso que é fácil passar o ensinamento. Agora, passar é fácil. Agora, a pessoa que recebe, se ela não souber que está se dizendo algo do momento presente sobre ela, ela vai pensar que ela vai ter que conscientizar aquilo. Então, ela vai ter que conscientizar. Esse é o verbo diabólico. Conscientizar é de agora Porque esse verbo está ligado com algo Chamado mente carnal Alguém consegue imaginar a mente do Cristo Conscientizando que ele é luz? Que que Paulo, a, a, as passagens de Paulo na Bíblia Sempre o problema todo, ele nunca fala De culpas isoladas de alguém É sempre a mente carnal Não é isso? Mente carnal Por que eu faço aquilo que eu não quero Aquilo que eu quero fazer, eu deixo de fazer Mente carnal O que, que significa? Se a pessoa é o verbo e, a, e, a, e o verbo é mente Ninguém pode imaginar um verbo ignorante né? Verbo é mente É inteligência Alguém consegue imaginar o que aconteceria? Se cada um daqui, quando fosse fazer meditação e adotar uma vida meditativa, passasse a se identificar com essa verdade revelada e largar a mão de conscientizar a verdade, largar a mão de evoluir, de ser bonzinho de praticar caridade, alguém consegue imaginar o que a pessoa deixar Deus ser ela aí? Alguém consegue imaginar? Quando Jesus disse assim, aquele que me vê, vê aquele que me enviou. Ele está falando das é. coisas vistas ou não vistas? Não vistas. Quem, quem, quem, quem viu o Cristo? Na, na Bíblia está com o Pedro, né? Quem viu o Cristo? Ele tava, ele, a coisa não vista, a coisa não vista, que é, o, que é o Cristo, né? O Cristo. O Cristo é a coisa não vista. É o eu também, né? É. Seria o eu e o ego. A ah, vista seria o ego. É o Cristo existe. Deus, né? Por que, que o Cristo existe? Porque o Cristo estava em Deus. Né? O Cristo é o verbo. Então aqui é o verbo. O Cristo está no verbo. Aí aparece o Cristo alguém enxerga um carpinteiro. O verbo passa para cá e está lá, o Cristo passa para cá e está lá e todo mundo olha e enxerga um carpinteiro. Tá? Olhando ali. Aí o Cristo chega e fala assim, aquele que me vê, vê o Pai. E vai embora. Aí fica os outros, aqui ah, o que será que quer dizer? O que, que quer dizer? Então o Pai é carvinteiro? Né? O Pai é nascido de, João, de José Maria? Quem me vê, vê o Pai. Então, é aí que entra o estudo. O estudo não pode ser um negócio, é, tipo... Aquele coisa robotizada A pessoa quer ver um versículo da Bíblia Não é um negócio assim Isso aí tem que promover um despertar na pessoa Um despertar que a graça do estudo é a pessoa perceber Que a verdade é ela, né? Quando Jesus descobriu eu sou a verdade Ele veio ensinar isso Qual que é o eu sou? É o verbo estou colocando aqui, ó É o não visto Só se conscientizar aqui que eu estou tô... Você tá com, começa a dar notar tá? ou perceber alguma coisa que esse negócio está fora de, de contexto? Ó, conhece essa frase aqui, ó? Vós deste mundo não sois? Conhecem essa frase? <coughs> vós deste mundo não sois. Ele está falando sobre quem? Sobre nós mesmo né? Então, ele falou, eu sou. E vós deste mundo não sois. estou dizendo a mesma coisa aqui. Ninguém é deste mundo. Então, as pessoas, quando elas falam que tem um problema, qual que é o problema que a pessoa tem? Ela acha que é um problema financeiro, um problema de saúde, um problema de emprego, seja o que for. Ela acha que o problema é esse. Quando nós fazemos uma palestra, nós explicamos que o único problema que a pessoa tem é saber que ela não está no mundo em que os problemas estão. Essa é a questão. Eu descobri isso faz, faz, faz muitos anos que eu vivo sem problemas. Entendeu? <risos> faz muitos anos. Por quê? Porque eu descobri que onde os problemas estão não é o, o reino onde eu estou. Então as pessoas me veem no mundo dos problemas. Não vem? Como viram o carpinteiro passar por lá e para cá. Estavam cansados de ver o carpinteiro passando. Quando eu chego na filma as pessoas falam assim, o Dá chegou, olhar na coisa não, não vista. Certo? Quer dizer, quando eu não cheguei na firma, eles acham que eu não cheguei, mas eu sei que eu estou lá. entendo onde é que os problemas vão sh, bater aças? passando os princípios aí, a pessoa começar a, a, se, a se livrar dessas crenças diabólicas aí. Né? Onde eu estou, não existem problemas, tá certo? Porque eu estou nas coisas não vistas, que é o verbo. Não tem problemas em Deus. Quando eu acho que eu tenho um problema Eu tenho que localizar qual é o meu problema Qual que é? Eu estou achando que eu sou visto É esse que é o problema Porque A partir do momento que eu achei que eu sou visto Eu estou onde os problemas estão hum. é. Vamos separar aqui ó, pequenininho aqui ó. O estimulo Vou dar muito cartaz para ele né? Estimulo ó. Vou deixar um pedacinho aqui ó. Aqui está cheio de problemas Tá cheio de problema aqui, ó. Quem duvidar, só sai por aí, né? Chega pra alguém fazer, tá tudo legal. Aí a pessoa já vai desfiar um rosário de reclamação. Né? Porque as pessoas, elas estão achando que elas estão com os problemas. Porque elas se posicionam onde os problemas estão. Então, merece os problemas que tem, né? É a mesma coisa que a pessoa é, colocar a mão na caixa de marimbondo e achar que foi picada, né? Quando a pessoa se posicionar onde ela realmente está, ela não tem mais problemas para resolver. Não é que os problemas vão ser solucionados. Ela não tem... As pessoas não conseguem aceitar que elas não têm problemas. <risos> elas acostumaram, elas foram condicionadas... Por isso que está na Bíblia que é o Adão expulso do paraíso tem que ganhar o mundo com o suor do rosto. Né? Elas não estão acostumadas que onde Deus atua é onde ela está. Certo? Quando Jesus descobriu isso, o que, que fizeram? Endeusaram Jesus. Mas não é para ser endeusado que ele disse isso. Né? Quando a pessoa descobrir, vamos supor que a pessoa faz a meditação, fala assim, ah, eu sou não visto mesmo. Né? Aquele pai, aquela mãe humanos, não são pai e mãe meus coisa nenhuma. Não para o Mateus 23, né? Não chameis de pai a ninguém sobre a face da terra. O ensinamento é nítido e claro. Não chamei de pai a ninguém sobre a face da terra. Porque a partir do momento que a pessoa chamou alguém de pai aqui, né, ela começou a ter os problemas. Vai ficar a vida inteira ajudando a resolver problemas. O que acontece quando ela sai para cá? Aí ela fala assim, tem pessoas que falam assim, é, mas eu saio para cá, e os cortados aqui que, que agora eu te deixei de ajudar? Então ela não saiu para cá. Ela continua aqui, achando que saiu. Não é? Sair para cá, sair deste de mundo para cá, o que significa? Receber o Consolador Prometido.